Ora, muito boa tarde, então está tudo bem? Bem-vindos ao um novo ano, espero que este 2020 seja espetacular para vocês e vamos aqui fazer um vídeo curto, só fazer um pequeno off-road. Eu já uma vez vim por aqui com aquela Pacino assim, NHT-125 do amigo Pedro, não é verdade? E agora venho fazer o mesmo percurso, mas com a duquesa uh! Alto que não caí com a dele. Espero que não caia agora! Olhem que giro aqui este caso! Devia ter vindo aqui quando... quando passou aqui o, o... Ai, como é que se chamava? A Elsa, não era a Elsa? Já não sei! Vamos lá ver se passámos aqui sem cair! Ei Linho, isto é que és tulo. espetáculo! Isto é que é moto man! Uh! Um tombo agora aqui em direto era espetacular, não era? Diga lá não, que estes pneus têm estes pneus aderem aqui largo e agora vamos subir aqui com a segunda velocidade e com a segunda velocidade isto tem um power do caramba E é aqui que vem a diferença de 15 cavalos para 13 esta moto está sempre pronta a puxar Bem se vocês viram esse vídeo Tudo bem, não é? Se não viram eu vou pôr aí o link para vocês verem, é uma moto a 5 estrelas, uma pequena 125, custa cerca de metade disto, não é, uh, mas está muito bem para aquilo que, que se propõe, cada moto faz aquilo a que se propõe e aquilo é uma moto económica, não é, mas é muito bonita, espetacular, eu só teci pontos positivos à moto e adorei aquela posição de condução, muito fixe. Aconselho vivamente, se tiverem dinheiro, comprem uma Duke, uma MT, por aí fora, não é? Uh, se não tiverem, aquela motita também é muito porreirinha, ok? Além das, das Team Wolf, e das CBFs... Vá! Maltinha! Assim me despeço, tenham um bom ano, está bem? E até ao próximo vídeo! Fui! Peace and Love! Olá, caramba! O que é que se passa aqui? Estamos aqui no Estádio Municipal de Braga. E ali em cima é a cidade de futebol. Bem, malta. Até o próximo vídeo, está bem? Vá, fui. Peace and love. Ah, aqui. Vamos, olha, vamos lá ver. que era melhor do que isto? Vamos ver como é que a suspensão se comporta aqui no meio disto. E os pneus olhem que fecha: 5 estrelas, malta, muito agradável, mesmo, muito agradável. Ui nós vamos caber aqui: que barraca. Sudou no B, isto estou feito ao bife, sim senhor Linhos. <risos> Ai, sudou no B, isto uma moto novinha. <risos> Olha, mas filtra muito bem. Está aqui uma moto a 5 estrelas. Pessoal, para quem quer começar a andar de moto, isto é um espetáculo. É mesmo espetacular. Pá. Sinceramente, sinceramente, curti, curti mesmo esta motinha. Malta. E agora como é que eu tenho ligação ali? Deve ser por aqui, vamos lá ver... É mas nota-se aqui um bocadinho a falta de força não é? Tem que tirar a limpo, quantos cavalos é que ela tem? Para saber se isto aqui tem mesmo só 7 ou 8 cavalos como ele diz. Aqui temos um stop, é um stop! Este barulho é assim um bocado de moto que está presa não é? O depósito parece-me que, que também leva assim uns litritos jeitosos, ela deve ser económica, não é? Com estes cavalos deve ser bastante económica, por isso deve ter uma autonomia bastante grande.